Então, gente, boa noite. Saímos uma entrevista agora com a Hillary para o nosso queridíssimo vilãozinho da season, Nixon Williams. Pois é, tudo bom. Então, Nixon. Aguardando ansiosamente pelas perguntas da plateia. É, nós temos algumas. Algumas perguntas. Nixon. É... Você levou um blindside? Como que foi, querido? Então, Conta pra gente. Eu vou explicar pra vocês. Eu esperava que eu seria votado sim. E eu, e eu não esperava menos de Rainer, Sardinha e Nayara. Eu achei que em algum, momento, em algum momento, assim como eu, eles iriam buscar, tipo, mudar de lado e flipar e tudo mais. Só que o kit da Laís fudeu com tudo, né, amores? Porque não, eu acho que não seria nessa rodada. E a gente também não, não teria como fazer nada nessa rodada, mas... Eles se adiantaram, e eu acabei saindo. E eu entendo eles, porque se eu fosse eles, eu também faria isso. E me conta um pouco do seu jogo, Nixon. Porque assim... Ah, eu vou ser muito parcial falando com você. Porque, tipo assim, eu, você era uma das minhas torcidas, né? E, tipo, eu sempre quis que vocês o VD. Porque eu sempre vi que você era uma demônia, e você ia longe, ia balar. Me conta, desde ah. que você estava dominando... Então, tudo, né? no início do jogo, aparentemente, eu estaria entre as pessoas que, eu acho que assim, queriam dominar o jogo. Mas aí apareceu uma demônia chamada Eleri, entendeu? Que tipo, fudeu com o meu jogo total, assim, desde o jogo dos meus aliados até... Me afetou demais, entendeu? Só que assim, ó... É, tinham duas... a, a primeira pessoa que era extremamente próxima a mim, que saiu, foi a Jana. Só que a saída da Jana teve duas coisas que, que eu acho que, assim... Que teve uma coisa que foi muito negativa e outra que foi muito positiva. A Jana era uma pessoa que tinha confiança de muitas pessoas, então, tipo, eu ficava sabendo de muita coisa por ela, só que essas pessoas que ela tinha ligação direta e eu tinha uma ligação mais superficial, tipo, portas se abriram para mim, entendeu? Com a saída dela, tipo, as pessoas falaram, olha, preciso de novos contatos, preciso de novas pessoas, de aprofundar mais as coisas, e nisso, tipo, eu acabei conseguindo chegar lá nas pessoas. Por exemplo, assim, Mariana é uma pessoa que, com a eliminação da Jana, isso eu consegui desenvolver melhor o meu jogo com ela, entendeu? Uhum. E outras pessoas mais, só que foram menos, assim, foi tão, tanto quanto Mariana. E você acha que pra um jogador o Eleri tava jogando bem? Ele não tinha outra opção, ou ele, ou ele, ou ele tipo... Ou ele fazia o que ele fez e foi a demônia que foi, ou, tipo, ele não continuava no jogo, entendeu? Se eu tivesse lugar dele, ele teria feito e o, o, tudo que ele fez, ou pior ainda. Porque, tá tipo… Foi o mesmo que ele falou, realmente. Sobrevivência. Entendeu? Sobrevivência, é uma questão óbvia. Lógico que eu tava no jogo, eu não ia fazer a linha, tipo… Ai, Lery, palmas pra você, parabéns. Jamé, querido, uhum. ele tava vendo pessoas que estavam do meu lado. Então, e, e ele falou que você tá, era bem briguente e tal, que você tem várias desavenças com as pessoas e tal, e por que isso? e não, é porque tipo assim, as pessoas iam querer pagar de louco pra, pro meu lado e dar uma de deboche achando que eu não ia, tipo, afrontar, e eu afronto mesmo. Inclusive, recebi várias críticas do cast aí, porque eu era uma pessoa que brigava e falava as coisas de quem? Das do cast? É, do, de algumas pessoas do cast, assim, ah, tá. depois que elas saíram, elas vieram no meu PV e falaram, tipo, ai, você fazia isso, isso, isso e aquilo. Ela falou assim, querida, fiz e faço de novo, vou continuar fazendo. E sim, Nossa, vai... se vai ter. Lembra alguém, tipo, chamado Lucas Burns jogando, sabe? Tipo assim, se, se da... Nixon retornar, esperem disso pra pior, queridas. Porque eu vou fazer um inferno nisso sim, entendeu? Você quer voltar? Não, gente, então, gente, assim, ó. Quem não quer voltar pra esse jogo, eu quero, mas assim, deixa eu falar. Então... Eu fui muito tranquilo até o início da Merge. Eu fui uma pessoa muito tranquila. Tanto que eu acho que eu não tinha alvo nenhum. Nenhum, assim. Eu não acho que eu tinha... o meu alvo acho que era zero até o início da Merge. Só que no início da Merge aconteceram algumas coisas. Primeiro que assim, ó. Eu vou abrir o jogo mesmo, vou falar tudo que eu sei, tudo ah, que eu fala, sabia. Fala tudo, o tudo, tudo, tudo. Quando a gente saiu da Curanco e teve a Merge, ninguém esperou que seria naquela hora e tudo mais. Aí, eu cheguei pra Leroy e pra Gustaviana disso. Leroy, todo mundo acha que você é o Borão da tribo e tudo mais. A gente, a gente pode se aproveitar disso. Você vai pra minoria, pra você poder, tipo, ficar por dentro das coisas e tal. E eu, Gustaviana, como a gente é tipo, a aliança principal da tribo, que todo mundo acha isso e sabe disso. A gente fica na maioria. Aí, pois bem, o que aconteceu? Gustavo Leroy, aqueles dia eles estavam tipo, extremamente estranhos comigo. Eu pegava e mandava uma mensagem pro, pro Le Roy e falava: Você, assim, amigo, eu preciso te ligar para falar com você. Aí ele, tipo, meio que cagava assim. Aí Gustavo, do mesmo jeito. Gustavo ainda me atendeu, acho que era umas oito e meia, umas seis e meia, eu acho que era. Antes eu ir para aula isso. Ele ainda me atendeu e consegui falar com ele. Mas ele tava muito estranho, tipo, não parecia o Gustavo que eu conhecia, entendeu? E aí, tipo, depois que ele flipou, ele justificou o flip dele, porque eu cheguei pra ele e falei assim, amigo, eu tô falando as coisas pra você, você não pode ir correr e tirar satisfação as outras pessoas, porque o que, eu o que você me fala, eu confio em você. Eu não saio correndo pro meu inimigo, falando, tipo, questionando o que você me disse. O que você fez é errado, eu não gostei disso. Então, se você for falar alguma coisa que que eu falei para ti e para os outros, venha, me, me, me avise pelo menos, entendeu? Aí, tipo, ele achou ruim e disse que, tipo, que eu tava usando ele, que eu não enxergava ele como aliado, e isso aqui ele pipipipopopó. ai gente, desculpa, mas não me desceu, entendeu? Ele queria ser uma vadia comigo desde sempre, pronto, acabou. Para de arrumar desculpa, assume que queria me eliminar, entendeu? Tipo, tem mal nenhum nisso. E o que, que você achou que... É? Acho que na ordem foi de Anaína. Anaína, depois foi Rafael, né? Aí, Cris. Foi isso mesmo? Ellery, depois você. Uhum. Tipo assim, só gente com álcool. Você acha que esse flip que você aparentemente falou que foi da Nayara, do Rainer e da... E de quem? Rainer é. e do Sardinha. Sardinha, pronto. Você acha que eles eram mal em tirar você tão rápido assim, ou você acha que realmente foi uma ideia boa? E é pra tirar mesmo o alvo e acabou. Então, gente, ou Nayara, Rainer e Sardinha vão pra final ou eles se fodem muito no jogo, entendeu? Tipo, são dois extremos, porque... Entendeu? E, tipo, uhum. assim, até hoje eu não entendo o flip do Gustavo, de verdade. Tipo, que ele flipou, eu não entendo tipo, total. Tipo, eu não entendo até hoje, assim, eu espero de verdade que ele chegue no FTC pra mim poder entender o que ele... Acho ele... ah, difícil. <risos> Vou ser sincero. <risos> É. Queria muito que isso acontecesse, pra poder destruir também. <risos> Porque eu pretendo pegar muito no pé, sim, querida. vocês me deixaram chegar até aqui, agora vai ser uma derrota. Meu Deus. Ah, uma coisa, no voto do PES, ele foi muito incisivo pra cima de você. O que você fez pro menino? Eu não fiz nada, ele é inexistente no jogo, tipo, nunca nem ah, vi. Ah, tá. Então, Enquanto... ele voltou daquele jeito do nada. Eu acho que ele tomou os dois os, dos aliadinhos dele, né? Tipo... Ah, entendi. Entendeu? E, assim, eu achei que você falou... tinha feito alguma coisa diretamente pra ele. Não, tipo, eu não sabia nem que ele tava no jogo. Eu esqueço na conta. Quando eu vou contar os votos pra saber, tipo, pra prever as, as, as próximas jogadas, eu esqueço dele. Juro pra você. Eu juro, eu tava falando na. Hoje, assim na minha cabeça, sabe? mas eles podem fazer isso, isso e isso. Mas aí, tipo, eu esqueci do menino. Juro pra vocês, uhum. não tá brincando. <risos> ah, eu tenho uma pergunta. É... Ô, Nixon. A gente acabou de ter entrevista com ela, Eri, Eri, sei lá. E ele falou assim que tem alguém do cast que só gosta de falar de sexo. Quem é essa pessoa? Não, sou eu. Porque eu nunca nem não, falava com que, ele. Eu sei que não é você, mas é uma pessoa que gosta de falar de sexo. Quem que é? De sexo? Gente, eu não sei. Eu Talvez não a pessoa é não fale comigo, de sexo não. com você. Não, então... não, é, não. Mas depois que entrevista dele, que ele falou. Não sou eu, mas poderia ser. <risos> então, era isso também que eu também queria perguntar, tipo, eu conheço você, né, assim, você é uma pessoa bem, assim, livre, né? Você usou seu uhum. charme, alguma coisa de vagabundagem? Gente, não mandei nenhum nude nesse cast, inclusive, moderação me chama para mudar isso, e... me chama para o Austar me mudar isso. <risos> Implantar a minha fome Acho que As pessoas estavam com medo. Oi? As pessoas estavam com medo de flertar? Eu nunca senti medo de flertar, entendeu? Só que eu acho que as pessoas que eu flertaria que eu, que eu nos jogos, eu já flertei antes, porque eu conhecia elas. Ah, não, tem uma pessoa que eu flertaria, que é novato. <risos> o Rainer. Quem? Que <risos> ah, tá. mas, e não flertou no game? Tipo, ah, teve as coisas assim, leves mas não teve nada. Tipo, teve tipo, conversas assim, ah, você vai me encontrar um, não sei o quê não, não, não, não, mas tipo... Nada assim, tipo, boom, sabe? Ah, entendi. Não, não usei desses artifícios. Eu acho que eu poderia usar, talvez eu teria mais sucesso. Amigo. Da próxima vez, eu vou fazer eu alguém se apaixonar perigo. por mim. Nixon, me conta de ídolo. O que você sabe sobre ídolo no jogo? Idol, então. Pese tem um. Morta, é, Danilo tem outro. Que? Morta, Paz tem um, Danilo tem outro, deixa eu ver o que mais. Um. Sim. Álvaro tinha um, <risos> inclusive, eu sou burra porque o cast todo sabia que Álvaro tinha um Mido e Álvaro não tinha me contado, ou se ele tinha me contado, tipo, foi num foi momento muito boom, assim, do jogo, muito movimentado, e aí, tipo, eu fiquei perdida e, tipo, esqueci disso, tipo, eu saí do jogo não sabendo que Álvaro tinha um Mido. Então, fui... achados? Hã? Os achados? Eu acho que são três, entendeu? Porque, assim, eu não acho que Danilo passaria o dele pro Álvaro, entendeu? E o egoísta? O egoísta? O egoísta acho que tá com o pese? Não, com o Danilo. É, com o Danilo. Hum. Ou tá com o Pese? Ai, tá com um dos dois, eu não levo mais, gente. Desculpa, eu tô perdido. Caramba. Eu tenho que voltar aqui, calma aí. Não dá Caramba. mais Gente, eu amei, eu tenho... eles têm a mesma informação. Eu tenho uma outra eu... pergunta para fazer. Que todo mundo você... sabe, gente, se fosse uma coisa que ninguém soubesse, mas uma coisa, tipo, voto duplo do Álvaro, todo mundo já sabe que tem voto duplo, não é novidade pra ninguém, entendeu? Tipo, Por que eu não vou falar aqui? Agora, se for uma coisa comprometedora, eu não vou falar, porque eu não gosto de estragar o jogo dos amiguinhos. Sim, tá certo. É, você é uma pessoa novata no VD, mas você não é uma pessoa novata nos jogos. E uhum. você também já, já tinha conhecido alguns dos participantes pessoalmente, né? Conheceu o Álvaro, conheceu o Cris, é o mais? É Janaína, Janaína. Isso influenciou em alguma coisa? No jogo? no jogo? É. Assim, em partes. Na parte social, por quê? Tipo, você já tinha, você já sabia algumas coisas que você tinha em comum com a pessoa e coisas que você não tinha. Por exemplo, Álvaro, eu já sabia as coisas que me irritam no jogo dele, entendeu? Porque, tipo, uhum. não por ter jogado com ele já, porque eu joguei DM, mas em nenhum dos... Eu joguei dois jogos com o Álvaro já, só que os dois jogos que eu joguei com ele, eu nunca joguei, nunca nem cheguei a conversar com ele no DM, por exemplo. Eu nunca, tipo, eu nem trocava oi com ele, entendeu? Só que, tipo, tinha uhum. coisas que ele fazia que, tipo, me irritavam. Só que, assim, a questão de ser conhecido, não, né? Porque, por exemplo, na minha tribo, tipo, se eu não tivesse feito social com as pessoas que são novas e, tipo, convencido elas que eu sou uma... Boa pessoa. Uhum. <risos> tipo, eu não teria continuado, entendeu? Mas se bem que a minha tribo foi muito bem nos, nos, nos challenges, né? Porque a gente venceu, foi a tribo que mais venceu e tal. Foi não por mim, tá? Deixo bem claro que eu sou um pouco pop. Teve uma prova que eu fui bem. De resto, bolhufas. Uhum. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Porque, por exemplo, o Cris é uma pessoa que eu já sabia que ele estava nos jogos há muito tempo. Só que, tipo... A gente falou de jogo muito pouco, e não foi uma coisa tão desenvolvida. Talvez a gente jogaria junto, assim, pelas ligações em comum que a gente tinha, entendeu? Mas não, tipo, por nós mesmos, sabe? Não sei se dá pra entender. Dá sim. É, e você quer falar mais alguma coisa, expor mais alguém? Não. Não quer? Daí a ganha essa caralha! Só isso, Falar <risos> porque eu tô torcendo muito pra ela. Porra, é. Vamos começar, então, a... o joguinho dos adjetivos, né? A gente vai dar os nominhos ali. Que nervoso. E... Acaba com a pessoa. Eu acho que o Lucas caiu, provavelmente. Né? Então, e, Vou começar né? assim. Não, ela ah, tá não, tá não é ela tá aqui. Ali. Tá, tô aqui. Deixa eu começar, então, então vai. A gente já tem uma Nayara. pergunta pro Bunny depois, no final da entrevista. Ah, eu Na <risos> Yara. Tá. Nayara? Nayara? Hum. Tem que ser um adjetivo? De preferência. Adjetivo pra Nayara. Inteligente. Sei. Pese. Pese. Ai, gente. <risos> Ai, meu Deus, que palavra. Eu não sei, gente. Pro Pese. Tipo, ausente. Não sei. Pra, hum, no meu jogo, tá ausente. Para o meu jogo, entendeu? Para os outros... Uhum. Ana Raquel. Ana Raquel? Rainha, dona da minha vida, musa, F2 no meu coração. Oh. <risos> Danilo. Danilo? É Danilo é muito sentimental. é a mesma coisa que ele falou. Ele falou a mesma coisa. Muito sentimental. E não. assim, ó, Danilo é uma pessoa que pra jogar ele é muito complicado, porque uh, ele, de, uh, tipo, tudo que as pessoas falam pra ele, interfere no jogo dele. Tipo, ele, ele, ele é carregado de sentimento, então, tipo, é muito, ele é bomba relógio, não dá pra jogar com ele. Tipo, tem, tem que ficar, com... tipo, cuidando dele o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Não jogaria, dele, né? é, não jogaria com ele, mas assim, Meu como pessoa Deus. é maravilhoso, tipo, uma pessoa que é uma das pessoas que eu sinto que eu vou levar, assim, tipo, pra vida, sabe? Que eu vou conversar sempre e, e falar e tudo mais. Nossa, você assim, falando assim me lembra do Nando Jogar com o Nando é, é a mesma coisa, gente Eu tenho paciência <risos> <A> Eu <gente risos> te amo Eu tenho gente. paciência O de Alemanha? É ele mesmo é. Uhum. Ai, prefiro não comentar Enfim, Gustavo Aqui, mas... Gustavo Gustavo me deu uma rasteira, né Não sei, tipo, traidor hum, É ele, do sexo, Diego? Ou é o Danilo? É o Danilo, do sexo. Ah, tá. Ah, o Danilo é bem safadinha mesmo, é verdade. Ah, o Danilo, ele fala, batendo no grupo, mas, mas comigo não. No meu PV não. Ah, mas tá. no geral, sim, é verdade. <risos> Ai, morre. Uh, quem ah, mais? Peraí. Sardinha. Oh, é sardinha. Sardinha? Calculista. Hum... Leroy. Le... Leroy. Leroy? Gente, Leroy é uma cobra. Mas Leroy é outra pessoa que é um ícone como pessoas. Vocês não têm noção. A gente fazendo as provas, tipo, a gente ria demais com Vocês Não tem noção. Acho que a melhor coisa que teve nesse jogo, pra mim, mais positiva, foi tipo a minha tribo na época que a gente estava tipo, de mãos dadas. Ai, é gostoso minha... mesmo. Entendeu? Porque é muito uhum. gostoso. Vocês não têm noção. Ficar no Skype. Muito... É, eu vou sentir muita saudade disso. Mas Ai, ele... Ufa. O Leroy, por mais que ele foi uma cobra comigo, ele é uma pessoa muito doce. Eu acho que ele é uma pessoa muito doce. Uhum. Uh, e a Mariana? A Mariana? Ai, gente, Mariana, eu tenho que falar sobre isso. Eu decepcionei muito a Mariana, gente. Muito, tipo, muito, tipo, muito assim, tipo... Caminhões de decepção, entendeu? Porque eu acho que Mariana talvez Eu não sei direito ainda, porque a gente não tem visão sobre tudo no jogo, tipo... Entendeu? Mas Mariana eu acho que foi uma pessoa que me protegeu muito e que tipo, ela ela me defendeu muito algumas vezes, entendeu? De algumas coisas. Por exemplo, quando quando rolou a parada do Gustavo flipar e que a gente tinha que avisar as outras pessoas no PVT para combinar uma coisa no grupo para o Gustavo votar. Se o Gustavo não votasse com a gente, pelo menos ele votava avulso se ele não fosse trair nós, ah, foi criado um grupo Separado sem eu e a Ana, entendeu? E na época eu achei que esse grupo foi criado pelo Álvaro, tipo assim, no dia mesmo, na, no calor do momento, só para ele avisar. Mas depois eu comecei a pensar e falei assim: gente, sabia que eu acho que o Álvaro tava desconfiando de mim? achou que, tipo, eu, Ana e Gustavo, nós três, a gente ia flipar, entendeu? E para tirar ele, por exemplo. E eu acho que, tipo, nesses momentos, assim, talvez, não tenho certeza ainda, porque, tipo, não, eu não fico falando mais com o pessoal do, do, que tá no jogo ainda, mas eu acho que Mariana me defendeu muito nesse momento, sabe? Tipo, ela me foi uma pessoa que me protegeu bastante, sabe? E tentou me incluir muito nas coisas também, no início da merge, no calor das coisas e tal, entendeu? Até porque, tipo, a primeira pessoa que eu confiei de fora da, da minha tribo a falar que eu tinha o um visitante foi pra ela, entendeu? É. Então... Eu acho que ela se, ela se sentiu muito traída Mas um adjetivo Pra ela Eu não vou ficar falando que ela é um doce Que ela é isso, que ela é aquilo Mas ela é uma pessoa Eu sei que eu já falei, mas eu também vou repetir Inteligente, ela é muito inteligente Eu, ac eu acredito muito no potencial da Mariana Acho que as coisas ainda podem acontecer Nesse jogo e tal E ela conseguia aí. o rosto. Falou. Faltam Rainer Rainer ah, é. Crush. Ah, sabia. Que... <risos> tava na cara. E me conta e agora. Para finalizar com é a pergunta, gata Burn. Ah! Por que, que essa arma deixou bloqueada mais um ano no seu Facebook? Eu nem lembro mais. Obrigada. <risos> porque a gente brigou. Não, tá, mas gente, agora a gente voltou a se falar normal. Gente, o Bernie era acabou. minha inimiga, gente. Agora a gente. Porque ele tava muito... falando mal de você e você pegou ele no flagra. Pegou no pulo, sim. Aonde? Não encontrou. O Bernie? Não, não foi por causa disso. Eu caguei, gente. Alguém dá importância. Alguém dá significância pras coisas que o Bruno Proença fala? Ai, é. gente, por favor, né? Porra, não. <risos> Quem ainda é em pleno 2018 faz isso? E outra coisa, Bruno, eu sei que a senhora vai estar assistindo isso porque a senhora é minha fã. Que fica, ficava é, fazendo chacota comigo na plateia, mas a senhora nem fazer o requisito pra entrar no cast, a senhora não faz, então fica bem quietinho. Gente, ai. ai. E para de me bloquear no Facebook e manda e falar mal de mim, tá? Porque eu sei que a senhora fala. Essa, essa Bruna, eu não sei o que a Bruna tem contra mim, gente. Eu acho que é a minha existência. <risos> mas vocês eram amigas, tá? A gente era amigo sim. <risos> Acontece. Um dia a gente tá amigo, a gente tá brigado. Lucas, desbloqueou é o agora. É verdade. Desbloqueou o Nixon. Oxi. Ele já desbloqueou. Ele mandou convite no já, Facebook. A gente já tá se falando, gata. A ah, gente já tá conversando por áudio. Eu fiquei chocada. Fiquei chocado no dia que ele mandou convite pra mim. <risos> ele é fofo, o Borne, também, gente. Ele só é um <risos> pouco assim estourado. <risos> Nico, tá, gente. muito obrigado por ter participado do jogo. Tô muito orgulhoso de você, real. real. Eu sei que você deve estar sentindo meio para baixo porque você saiu nessa posição, mas, gente, você jogou muito bem. Você sabe disso. Você abalou. Ai, não sei não, hein? <risos> Aguarde o convite para o All Stars. Vai voltar. E tá no All Stars, com certeza. E foi marcado <risos> pelo vilão, né? Que a senhora é odiada mesmo. <risos> gente sabe o que é incrível que eu entro no todos os jogos são assim eu entro nos jogos as pessoas me acham super querida e, e sabe conversa com todo mundo e tal ninguém me não sou aquela pessoa que é tipo Mariana que todo mundo ai suíte ai não não mas assim né meu sonho as pessoas, sonho. Gostam, as pessoas <risos> gostam de mim só que tipo chega lá no início da merge <risos> ou tipo mais para o meio do jogo as pessoas passam meu diário, e, Motivo. <risos> é, meu amor, é a máscara cai uma hora. <risos> gente, eu só sabia... Gente, mas assim, eu, nunca, eu achei que eu achei que o VD era pesado. A minha temporada eu achei leve. Só que vocês não têm noção sim, do sim. quanto eu me estressei. E eu chorei, tipo, de raiva e de ódio. A gente tem noção, né, negata? Né, a gente já jogou. É, e, tipo, é gente, tem noção. Uma mil... Olha só, gente. Hoje, gente. Teve pessoas específicas que tipo que me fizeram chorar algumas vezes. E eu, sabe o que é foda? Os meus inimigos, as pessoas que eu tava contra, não me faziam chorar. Tipo, eram meus aliados. <risos> para você ver que tudo muda, né? De um para pra outro. Gente, eu tenho Eu passei muita raiva. E eu tenho psorias. Minhas psorias, tipo, iam nas alturas. Não. Eu não passava inteiro. <risos> Diego todo. Eu também, gente. Eu saio assim. É horrível, Diego, Agora é, é toda bichada, com um bicho saindo pelo nariz pelo Gente, no, é. CT que a, no CT que a Jana saiu, no outro dia, eu tava, tipo, inteirinho, assim, tipo, escamando. E eu é. tomei injetável e, tipo, levou uns três dias pra melhorar, e daí teve prova de CT de novo, e eu fiquei, tipo, bem louca, assim, da vida. aqui tava... É isso, beijão, obrigado. obrigado. Boa noite, vou passar já já, nossa empresa. Tchau. tchau, gente. Tchau. tchau, Nixon. Obrigado e até a próxima. Beijo.